Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão sobre materiais condutores e isolantes. Antes de tudo, aperte o pause e tente fazer a questão aí por 3 minutos. Agora aperte o play e vamos para a resolução. Uma questão bem simples, tá? O anunciado diz o seguinte. Os corpos que acumulam eletricidade são letra A, bons condutores letra B, maus condutores letra C, supercondutores ou letra D, neutros a parte mais importante do texto é acumulam eletricidade é o seguinte se esses corpos possuem cargas acumuladas então significa que os corpos estão carregados negativamente ou positivamente sendo assim nós já podemos cancelar o entender que fala que os corpos são neutros continuando eu tenho uma esfera de alumínio, que é um material condutor e tenho aqui uma esfera de madeira, que é um material isolante. A pergunta que eu faço é a seguinte Qual desses corpos tem maior facilidade de doar elétrons? Se ligarmos um fio terra em cada material percebemos que os elétrons que estavam em excesso no alumínio se transferem para a terra através do fio terra. Isso significa o quê? Que esse material condutor ele doa ou recebe elétrons com facilidade. Agora com a bolinha de madeira foi diferente. Que o material isolante tem dificuldade em doar ou receber elétrons. Sendo assim, o material isolante retém as cargas elétricas. Se ele retém as cargas elétricas, significa que esses corpos isolantes acumulam eletricidade. Com essa conclusão, nós podemos aí cancelar a letra A e a letra C. Então a resposta para essa questão é a letra B. Os corpos que acumulam a eletricidade são maus condutores. Ou seja, são materiais isolantes. ok? Só isso. Bem simples, né? Então até a próxima e fiquem com Deus!